Ai, que saudade que eu tava de falar isso. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje estamos de volta com a nossa série de Minecraft: A Fazenda. E mano, sinceramente, que saudade que eu tava dessa série, beleza? E mano, como eu, eu jogo esse mapa faz muito tempo, eu não lembro de muitas coisas. Você é burro? Então esse episódio vai ser meio que um, um episódio especial, assim, só pra ver as coisas e não pra fazer alguma coisa, tá ligado? E bom, se eu não me engano, esse é o episódio hoje. Podia não ser um episódio, porque eu não tô fazendo nada aqui, tá ligado? Mas é isso, né, rapaziada? É, como eu falei pra vocês, eu tinha tocado de skin. Só que é essa questão. Essa não é a skin que eu vou usar. Eu tô gravando isso antes de fazer skin. Eu tive que pegar essa aqui, que é... Uma das skins que eu fiz aí de câmeras de skin aí. Aí eu editei um pouco ficou assim. Mas bom, né, rapaziada? É, eu queria dizer, primeiramente, que tipo... Eu fiquei com muita vontade de gravar essa série. Só que eu simplesmente não tinha ideia de de ideia de vídeo e tal. Então se vocês quiserem dar uma ideia de vídeo aí, é, é só comentar, beleza? Tanto é que tem aqui, eu não sei se esse mapa tá atualizado, que eu não sei. Eu só entrei nele para ver se ainda funcionava e funciona. Na verdade, eu tinha perdido ele, eu fiz um eu tinha feito um backup Eu spawnei aqui na Mob Trap e mano, tá cheio de bicho aqui na Mob Trap. Tanto é que tá travando para cacete. Olha, esse tem zumbi, tem umas coisas. Então, vamos matar Aqui, né? e é como eu falei né, como eu tinha falado no, nos últimos episódios dessa série que essa mob trap é muito eficiente, tanto é que a, acho que é a única farm que eu tenho aqui nesse mundo que é a que mais serve assim, até porque é a única né mas aqui como você pode ver, eu matei, consegui aqui alguns osso, deve fazer farinha de osso e aqui tem um arco, olha Moleque, agora agora deu bem Ó, tem flecha, Ah, Já começamos bem aqui o retorno da série Aqui em cima é basicamente minha área de conforto Aqui tem uma cama aqui que eu uso pra spawnar aqui em cima quando eu morro, tá ligado? Quando eu caio daqui sem querer, caio uma pedra Por mais que aqui embaixo seja tudo água ó. Aqui embaixo é tudo água, porque aqui, ele aqui não tá renderizando, mas é tudo água E sinceramente eu pretendo fazer uma coisa aqui já que é o que basicamente? Que é consertar, consertar essa. Esse meio elevador que eu tenho aqui. Você pode ver que é tudo torto, tá ligado? Eu começo tampar assim, ó. espera mano, tá muito bugado Boa, tive essa ideia boa. Eu tenho que ficar bem longe daqui, mano. Porque senão aparece um clipe e me explode aí, ó. Cá um esqueleto que eu vi. Deixa eu ver se eu consegui. Tá meio quebrado, mas dá de usar. Deixa eu ver. Eu, eu quero achar diamante, eu quero achar uma, um diamante pra fazer uma mesa cantada logo, tá ligado? E eu não lembro se eu tinha picareta de diamante. Eu tenho, que até hoje já tenho um portal pro Nether, mas eu não lembro como é, onde é que tá. Tem que um esqueleto aqui, ó, mata já. Caiu o outro, mata. Eu vou ficar aqui um tempinho farmando o bicho aqui e quando terminar eu volto. Eu falei que ia ficar um tempinho aqui farmando, só que eu não tenho paciência, então eu já vou pular aqui e... E dane-se, tá ligado? Mano, no futuro eu provavelmente vou sair desse, desse mapa aqui, mano. Vai ser tipo Forever Mapa. Vou trocar de mapa. Esse mapa aqui é muito ruim. Ele é, ele é feio demais, tá ligado? As árvores pra construir bonito e tal. Mas, é, pelo visto é que esse mapa é atualizado. Porque o último episódio eu fiz aquele negócio ali, ó. Que é basicamente uma plantação de cenoura. Que eu ia plantar trigo, só que eu não tinha trigo. Mas esqueci esquecido que era só arrancar... Que você ganhava trigo trigo. Sim, eu jogo Minecraft a 6 né? Aqui pode ver que tipo tá de boa, né? Tá ligado? Então bora ver as coisas aqui como é que é. Primeiramente eu vou No próximo episódio eu vou eu vou meio que deixar esse mapa mais bonito porque na minha opinião, tá muito feio. Aqui tem nosso portal do Nether aqui, ó, que eu ia por lugar e tal. Aqui embaixo. Era meio que o lugar onde eu pegava a pedra que ia tudo quadrado. Meu Deus, tá muito quadrado esse negócio, mano. Olha isso. Parece que foi um rato que passou aqui. Um rato daquele... de filme australiano, tá ligado? É mesmo, é? <risos> Parece que eu tô na Austrália. Tem aqui uma caverna que... Eu acho que não foi, não foi renderizado ainda no novo update. E, velho, é isso, mano. Ó! tan TANANTA Deve fazer um, fã, um, um beat de música aqui com isso aqui. Aqui é a nossa casa e aqui embaixo eu lembro que tinha meio que um armazém que eu nunca usei na minha vida toda. Olha isso. Não tem nada nesses baú eu nem vou abrir porque eu lembro que eu não tinha colocado nada. E, mano, sinceramente, essa é a casa mais bonita que eu já gostei da minha vida, assim, de série survival, velho. Só perde pra uma que eu criei esse tempo aí, que eu não gravava ainda é bonita até, tá ligado? Só é feio o modo bioma, mas se fosse no bioma de carvalho, pô, era bonitinho. Aqui, é aqui é onde eu começava os vídeos, tal. E aí galera, beleza? Aqui, aqui eu não sei o que é isso aqui, mano. Eu acho que. Eu, isso aqui eu fiz pra subir na árvore, mas eu nem sei pra que tem utilidade isso. A porta tava aberta, mano. Eu, eu, eu sou muito lerdo, velho. Eu acho que minha picareta de diamante tá aqui nesses baús, ó. Tem. Esqueci o nome dos blocos. Arenito, tem osso, tem farinha, tem tudo aqui, mano. Ó oh, o alto arco aqui, bom. É bom pra nós juntar. Ó, oh, ficou melhorzinho, vai. Fala que é verdade. Tem minha caminha aqui, que é padrãozinha. Eu tenho outra aqui no inventário, que é pra quando eu sair explorando coisa. Esse baú não tem nada. Eu tenho três fornais, mano. Que vagabundo sou eu Aqui não tem nada. É, aqui em cima eu já vi, não foi? É, foi, foi. e bom, né? bom, né, rapaziada? É basicamente isso. Não tem muita coisa pra... Ah, ainda tem isso aqui, aí Ainda tem isso aqui que eu lembro que, era, que é um, meio que... Outro negócio daquele ali que tem ali, ó. Peraí. Mano, se... acessibilidade é uma merda. Ali, ó, um outro negócio daquele ali. Que é basicamente isso aqui, que é de pedra. Só que esse aqui é só pra cenoura. E aquele ali eu quero fazer meio que um... Um bando daqui tá ligado? Aqui atrás da casa eu lembro que tinha alguma coisa, mano. Eu não sei. Ó o um bicho ali, ó. Caraca, velho. A cabeça dele parece um... Parece um repolho. Ah, tem um tridente. Bora tirar daqui, ó. Pra ver se mata. Caraca, eu sou ruim de mim. Mata esse desgraçado. Matei, dropou mantém Mano, tem... tem quatro. Ó, vamos matar esse desgraçado aqui, ó. Ele tá com tridente, não. Mas ele tá com esse negócio na mão e mata. Caraca! Esqueci esse bicho dele. Peraí você, rapaz. Joga ele não joga, filha da puta. Fica parado. Ele deu com o ali ó. Mata, mata, matei. Agora não tem nada aqui, mano. Nossa, deu bem aqui agora, hein? Mas conseguiu o tridente? Conseguiu. Bora ver aqui se tá no inventário. Tá inteiro. Boa, isso aqui, isso aqui vai ser muito bom pra gente dar dano. A e, bom, né, galera? Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. A gente conseguiu até um tridentinho aqui que eu nem esperava. e Caraca, meu Deus. É, eu já gastei o um negócio sem querer aqui, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, deem uma ideia de vídeo aí pra gente fazer nessa série aqui. Sei lá, alguma farm, alguma coisa assim do tipo. E é isso, tamo junto, falou e tchau.